Vamos embora. Ó, agora vai ser agachamento sumô. Abriu a perna, segurando o peso, colocou o peso à frente. Vai agachar, tocar o peso no chão, subir à frente. Agachou, subiu à frente. Agachou, subiu à frente. Deixa eu pegar o peso ali. Preparados? vamos lá 3 pode pode fazer mas aí você vai agachar agachar tocar no chão subir tá ok isso aí isso aí quem quiser pode subir acima da linha do ombro tá Não tem problema nenhum não não pega o peso assim pega o peso assim pega nas extremidades isso isso aí desce agacha vai lá embaixo vai lá embaixo desce desce desce tocou subiu isso aí vamos embora 3 2 Desceu! Um. À frente. Dois. À frente. Três. À frente. Quatro. Isso. Cinco. Desce. Seis. Vai lá. São 30. Sete. Isso. Oito. Desce no agachamento. 9. Isso. Dez. Bora. 11 conta alto ó desceu subiu ó lá. vambora 17 18 19 20 21 conta alto para de conversar 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, fica na posição, pega o pezinho, continua com o peso na mão perna direita à frente, perna esquerda atrás na diagonal, para não perder o equilíbrio, diagonal, tá ok? Para não perder o equilíbrio na diagonal, abre mais a perna de trás, para o lado, para o lado, isso aí, vamos embora, não, para o lado, joga a perna de trás para o lado, vamos embora, 3, 2, é o afundo, afundo. É a perna de trás que dobra, tá? Ó, é a perna de trás que vai dobrar primeiro, não é a da frente, é a de trás. Vamos lá! 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, mudou a perna, isso, abre mais a perna minha amiga, ó, a perna de trás puxa mais para o lado, isso, para tu não perder o equilíbrio, mais 10, vamos embora, 1, um, 2, dobra a perna de trás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, mudou a perna, vai, muda, rápido, 3, 2, 1, continua, 1, um, 2, conta alto, 3, chega para trás, desce, desce, desce, dobra aquela perna, não deixa o joelho passar aqui não, vai, dobra, isso, assim. Muda! Vai! Mais 10! Joga o corpo para trás, joga o corpo para trás, é essa perna que dobra, isso! Joga o corpo para trás, o corpo aqui, dobra só essa perna, é só ela que dobra, isso, isso! Isso aí, fica aí na posição, parou! Vamos para o próximo, sem descanso ainda, vamos fazer o seguinte, remada, curvado, nós vamos fazer uma sequência, 10, 10 e 10, da seguinte forma, pés paralelos, largura do quadril, flexionou o tronco, ninguém curvando o tronco, ó. sem peito projetado para frente, vai curvar na medida que vocês conseguirem, puxou, cotovelos na lateral do corpo, apontado para cima, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, quando mudar, abre, fecha, abre, fecha, quando mudar, sobe, desce, sobe, desce. Mudou e volta, ok? Vamos lá. Vou fazer, vai fazer rapidinho só 10. Flexionado o joelho. Vamos embora: 3, 2, 1. Um, desceu, puxou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oito, nove, dez, abriu, um, dois, três, continua, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, à frente agora, vai, um, Dois, três, quatro à frente. Cinco à frente. Seis. Sete. Oito. Nove, dez. Ah, Continua e puxa. Um, dois. Vai. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Abriu para o lado. Vai! Um. Dois. Três, quatro. Curva. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. À frente e vai! Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Parou, descansa. 5 segundos, não é para sair da posição, não, só 5 segundos: 1, 2, 3, 4, 5. Presta atenção, todo mundo fica de pé só para ver aqui o movimento. Vai ficar de joelho, vai colocar a mãozinha à frente, um pouco mais à frente, vai dobrar o braço lentamente. Descer, voltar à posição inicial, mão direita, ombro esquerdo, mão esquerda, ombro direito, volta dessa forma um um um vamos embora entendeu quem quiser fazer da maneira mais difícil ficou na posição de prancha desceu subiu um um desceu subiu dois dois mas quem quiser faz de joelho vamos lá pré para três dois um, vai, isso subiu, mão, isso, isso desceu, dois, vamos embora, três, vamos embora, quatro, vamos embora, cinco, vamos embora, seis, vamos sete, vamos 8, vambora, vai Tá Não 9, vambora Força 10, vambora Desce 11, vambora Até 15 Não tem problema 12, vambora Força 13, isso, continua, desce, 14, força, força, 15, parou, isso, fica de joelhos, de joelho, isso, todo mundo de joelho, vai fazer o seguinte, agachamento de joelho, vai pegar o peso, Vou pegar aqui o meu peso aqui, para vocês verem pegou o peso coloca na altura do ombro assim se tiver com um pezinho normal pode apoiar no ombro desceu deixa eu botar o pé ó, coloca desceu o máximo que puder subiu desceu subiu desceu subiu tá ok conseguiram visualizar aí ó desceu subiu Desceu Subiu Trinta vezes Vamos lá que eu vou corrigindo vocês Três Dois Um Vamos embora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Bora Doze 13 14 15 16 17 18 19 20 21 desce 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, descansa, bebe uma água.